Não é esse ketchup aqui, não. Regina, beijo pra você. Minha mãe te adora, vi... a gente eu você vê, ela assiste tudo. Eu vejo que ela me acompanha nos stories. O que o pagodeiro foi fazer na igreja? Foi cantar pagode. Mas <risos> <risos> na hora do quê? Um tostão. Um tostão da sua voz? Da não, olha o oh, São Santos. Aí o tostão da sua voz, vai, <risos> Aí, o tostão da sua voz. <risos> Ih, peraí. Como é que eu falo melhor impossível em inglês? I'm going to visit those three countries. Three countries? Yes. One suitcase. Excellent! One suitcase. <risos> e aí, quando você coloca os dois juntos, ó, pá, forma uma tradução que é totalmente diferente. Você entendeu? Que é o passado simples. Quando a gente fala de coisas que aconteceram, quando, quando, quando? No passado! <risos> Não diga! Digo! O cara que vai ser astronauta pra trabalhar na NASA que estou mais um dia. Sobre olhar atento dos meus lanches. Ok, don't worry. See you, man. Bye. See Você comentou. Você implorou. What kind of pizza? Kind. Kind. Ah, kind é tipo. E suck significa chupar. Então, se você fala uma frase assim, ó, por exemplo, he's such a nice guy. Suck é isso aqui e such é isso aqui. Beleza? Não confunda. <risos> Chupar. Tô morrendo de fome, cara. Por favor, me dá comida. You didn't do your homework, so you won't have dinner today. Ah, thank Você acha que have significa... But... ...este canal e ative ele. Está aqui, ó, na pata do Luigi. Tá saindo, tá saindo. O Belzinho. ó, oh, vamos supor, proteção automática eu vou colocar aí, comeu. Conseguem ver aí, Instagram, beleza? This is my brother, this is my mom, this is me, I'm going to show you my wife. Tá aqui, ó, o resultado dos votos de vocês, do apoio que vocês deram pra mim, e pro Júnior Silveira na categoria Educação, do o prêmio Influencemir, ganhamos. O cara vai e me põe um açúcar aí, hein? Açúcar! Tempero Acho eu vou uma na cadeira pra vocês, né? Olha só Cadeira pleta, né? Pleta Cebolinha! É particular? Home é theater Home theater? É Não píster? É home theater Hoje, olha só onde eu me paro Hoje eu falo inglês Turn down for what... ali ó, saindo dentro água. Imagina o trabalho de fazer tudo isso trazer para cá. Um cartazinho aqui, ó, Pelé e Garrincha. Olha lá. Ali, você vai jogar quantas moedas? Não. Ai, que bom, hein, ali. Bem diferente, né? Olha você viu uma t-shirt, uma camiseta bem bonitona ali e tal, bem ali t-shirt Esse é o lugar pra você acertar, é o lugar pra você errar Vocês, fica à vontade, esse canal é seu Pelo jornal Hoje, né, Nos reporters lá tudo mais Que diz <música> com meu carro de 2010, todo batido, Mano, inclusive batido no mês passado e não consegui mas Oton! Gold Arches or Golden Arches? Qual é o apelido do McDonald's, hein? está começando ela, vamos lá! A canetada do Júnior, Canit... Vou colocar mais um aqui, ó. I dream of. In order to increase the sales, we need to hire more people. Hi, Tijuro, please help me. Uh, please? Goku. What's up, <risos> <Menino> Vizé, <risos> é o Goku, WhatsApp learners? O Mendel Gisela, do Goku, o Bob Esponja, o Keiko Nossa, o <risos> pessoal fala inglês aqui mesmo. <risos> Esse ano, eu fui um superado, e sendo o primeiro. Nós temos mais de o alunos, mais de